eu sou a Lígia Costa e estou super feliz em estar aqui com você em mais uma sexta-feira, onde a gente vai ver que sim, existe muita beleza na leveza. E hoje o tema é Espírito de Ajuda. E se tem algo que essa pandemia, todo esse isolamento nos trouxe, é talvez um olhar de que todos, independente de cargo, salário, de condições sociais, de cultura, de origem, de cargos hierárquicos, passaram exatamente pela mesma coisa. Existe algo que a gente diz que é o compartilhamento da humanidade comum, que é exatamente o que a gente vivenciou na pele nesses últimos meses. Somos todos exatamente iguais. E provavelmente você também percebeu que existiu um movimento de ajuda muito grande. E isso se intensificou, seja nos nossos relacionamentos pessoais ou seja no nosso mundo corporativo, exatamente porque a gente entendeu que somos todos seres humanos, né vulneráveis com os mesmos sentimentos, com os mesmos desejos, com as mesmas necessidades e também conectados através do mesmo sofrimento. Empresas, às vezes, com equipes mais enxutas, mas na nossa casa também, a gente perdeu todo o suporte de ajuda né, externo. Talvez o volume de reuniões aumentou muito, porque todo mundo está aprendendo a lidar com todo esse trabalho de home office. E nesse momento eu te pergunto o quanto você está com um olhar apenas crítico, reativo e questionando ou você também está com um olhar um pouquinho mais consciente e se colocando à disposição para ajudar a encontrar não apenas soluções mais positivas mas para se colocar a serviço e estar à disposição para ajudar para que os outros encontrem também as suas próprias soluções. Como Mary Ash Kay sabiamente dizia, as sementes que plantar são as que você vai colher, multiplicado por 100. Semeie somente o que desejar ter de volta. Semeie o bem e receberá o bem. Semeie todos os dias em seu desenvolvimento profissional. E isso, vai trazer a você grandes benefícios. E na nossa pausa, para que a gente tenha este olhar com um pouquinho mais de leveza, eu vou te trazer uma micro prática de compaixão, que é quando a gente é capaz de desejar o bem para os outros. Porque isso faz tão bem para a gente, que a gente deseja cada vez mais. E talvez seja uma das poucas coisas que a gente pode efetivamente fazer neste momento presente, porque muitas vezes a gente tem pessoas longe, distantes, ou existem processos corporativos que a gente não vai conseguir solucionar naquele momento, mas sim, a gente pode, através da nossa intenção, desejar o bem. Vamos lá? Então, para a nossa pausa da semana, eu te convido a encontrar uma posição Pode ser sentado ou se você estiver em pé também, está tudo certo. Apenas permita-se pausar por alguns segundos. E se você desejar, você pode fechar os olhos nesse momento. Ou manter o seu olhar entreaberto. E apenas inspirando e expirando tranquilamente, ajustando o seu corpo, abrindo o peito alinhando toda a sua coluna. Se necessário, você pode abaixar um pouquinho o seu queixo. Observa as mãos sobre os joelhos, os pés firmes no chão. Inspira e expira, trazendo toda a consciência para a respiração no seu corpo. E nessa pequena prática de compaixão, a gente vai desejar o bem para os outros. E eu vou te convidar para que você traga Talvez alguma pessoa na sua mente. Pode ser aquela pessoa super querida, porque é fácil desejar o bem para pessoas queridas. Então tenta visualizar essa pessoa no seu pensamento. E ao inspirar e expirar tranquilamente, eu te convido a trazer também para sua mente as minhas palavras como se fossem suas. Então eu desejo que essa pessoa esteja em segurança. Eu desejo... Que essa pessoa seja saudável, eu desejo que essa pessoa seja capaz de viver em sua plenitude, e eu desejo que ela tenha força e os recursos suficientes para navegar por todas as dificuldades que a vida possa lhe apresentar. Abrindo os olhos, e o meu convite para você para essa semana é o seguinte: que tal agendar uma escuta? junto com o um feedback, mas tem um detalhe, antes desse feedback, se concentre e tente desejar o bem para essa pessoa, porque nesse, nessa dica que eu tô te dando, você vai entrar com uma intenção muito mais positiva e esse olhar não tão crítico, afinal, lembra que eu falei da humanidade compartilhada, somos todos iguais nesse momento? Última dica, sempre se pergunte, como eu posso Estar a serviço, porque isso nos move né, a ajudar, a mudar, a nos disponibilizar, a levar com mais leveza e enfrentar toda essa situação que a gente precisa se adaptar e se flexibilizar, porque a gente não controla pandemias, o que acontece, situações econômicas, mas a gente pode sim cultivar esse olhar de como a gente reage e como a gente está a serviço para poder oferecer o nosso melhor, independente de todo esse cenário. Super obrigada por estar aqui e a gente se vê sexta-feira que vem.